Você já pensou sobre a íntima relação que existe entre vulnerabilidade, medo, sucesso, fracasso, felicidade e tantas outras coisas em sua vida? Olá, queridos! Como é que vocês estão? Meu nome é Romulo Scholeva e eu sou autor do livro O Guia Tardio que está disponível na Amazon. Eu vou deixar aqui embaixo, na descrição, o link para o livro. E todas as semanas eu trago conteúdo para vocês sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano. Hoje eu quero conversar com vocês sobre um tema que é bem amargo para muitas pessoas, a vulnerabilidade. Eu me refiro à vulnerabilidade que você sabe que você tem, eu sei que eu tenho e que, por causa disso, você sabe que as outras pessoas também têm. Mas como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com as próprias vulnerabilidades? Como é que a gente lida com as vulnerabilidades dos outros? E como é que a gente lida com o medo e com as limitações que essas vulnerabilidades trazem para a vida da gente? Se você gostar desse conteúdo, deixa teu like aí embaixo, faz o teu comentário, se inscreve no canal, clica no sininho para que você receba avisos toda vez que eu publicar um novo conteúdo para você. Assim a gente consegue ganhar mais destaque e produzir conteúdo com cada vez mais qualidade para vocês. Antes de falar sobre vulnerabilidade, que é uma coisa que dá arrepios para muitas das pessoas que estão assistindo esse vídeo nesse exato momento, inclusive para mim mesmo, eu quero começar falando de um outro assunto, a comparação, essa comparação ela é feita por você, pela pessoa que está do seu lado, pelo seu chefe, pelo seu pai, pela sua mãe, pelo seu filho, a gente faz comparações sobre quem nós somos com as pessoas que nós idealizamos ser ou aquelas pessoas que nós consideramos fracassos, nós estamos constantemente comparando quem nós somos, o que nós conseguimos fazer, as nossas capacidades com as capacidades dos outros. E aí, o efeito colateral disso é que sempre você vai encontrar uma pessoa que você acha que está pior do que você, e uma pessoa, ou um grupo, de pessoas que estão melhores do que você. Invariavelmente, sempre isso irá acontecer como resultado do processo de comparação. E o grande efeito colateral desse processo endêmico de comparação com outras pessoas é uma grande epidemia de escassez, como muitas muito bem coloca Brené Brown e da mesma forma que se comparar a pessoas que você considera inferiores a você traz danos à sua vida, à sua percepção de existência. Comparar-se com pessoas que você considera melhores de, do que você também traz danos. E aí a gente cai numa armadilha traiçoeira, que é a armadilha da autoajuda. Muito da autoajuda, atualmente, ela diz a você como você deve se comportar. Ela entrega através de palestras, através de conteúdo online, através de livros, através de supostos ensinamentos. Como você deve agir para que você tenha felicidade, sucesso, seja bem sucedido em sua vida. Então é muito comum hoje nós encontrarmos conteúdo que diz mais ou menos assim as 10 regras para você ter sucesso, os 10 mandamentos para a felicidade e por aí vai. E tudo isso é colocado como totalmente sendo sua responsabilidade. Ou seja, muito da autoajuda leva você a crer que tudo depende só de você. E convenhamos, esse além de ser um argumento altamente sedutor, ele faz muito sentido, afinal de contas, nós... Aprendemos em nossas vidas, principalmente com a própria autoajuda, que nós devemos ser protagonistas e deve, devemos puxar a responsabilidade e a autonomia das nossas vidas para nós mesmos. E ok, está tudo bem em fazer isso. A questão é que se você seguir regras pré-fabricadas, regras de outras pessoas para ser feliz e para ter sucesso, provavelmente você não vai ter nem felicidade, nem sucesso. Sabe por quê? Porque você é uma pessoa única. Você, dentre outras 7 bilhões de pessoas que habitam esse planeta, tem a característica de ser única, não existe ninguém igual a você. Então se não existe ninguém igual a você, não existe uma regra de felicidade, de sucesso, ou de qualquer outra coisa que seja, que vai funcionar para a sua vida. Por trás do argumento da autoajuda enlatada, existe um argumento, um outro argumento quase sádico, que é mais ou menos assim. Se você faz as 10 regras para ter sucesso, se você compra um livro de autoajuda, se você assiste a uma palestra, se você faz um treinamento que diz a você quais são os passos para que você obtenha o que você deseja obter, e você não consegue chegar lá, a desculpa que que é dada ela é muito sacana foi você que não se empenhou então para quem sugere isso para você é um argumento extremamente confortável. Mas o fato é que, para que você obtenha sucesso, para que você tenha felicidade, para que você chegue aos seus objetivos, a regra, quem tem que colocar na mesa é você mesmo. Porque você é um ser único. Você tem as suas próprias necessidades. Você representa algo único dentre mais de 7 bilhões de pessoas no planeta. E essa é uma coisa que é fundamental para que. Todos nós entendamos na busca por felicidade, por sucesso e por tantas outras coisas, tantos outros objetivos em nossas vidas. A busca pelo autoconhecimento, como o próprio nome já diz, é uma coisa que você tem que fazer para dentro. Você tem, eu tenho que me conhecer para que eu descubra quais são as regras, quais são as ações, sentimentos pensamentos, emoções que são mais eficientes para a minha vida, para a minha existência. Você tem que descobrir aquilo que é mais eficiente para você. E o que isso tem a ver com vulnerabilidade? É exatamente nela que mora o seu espaço de expansão, de aprendizado. Por mais que você tenha medo dessa vulnerabilidade e ache que ao enfrentá-la, você fracassará. E aí a gente entra num outro assunto que é a questão de como lidar com o medo. O medo é uma emoção natural que o ser humano sente diante de uma situação de desafio, de uma situação principalmente desconhecida do desconhecido. Ou seja, o medo não só é necessário, como ele é um sinal que foi mantido no ser humano e em outros animais no seu processo de evolução. Agora, Faça uma pausa e pense na última vez que você sentiu medo. Perceba como, provavelmente, esse medo foi fundamentado em não saber o que ia acontecer. A gente, na grande maioria das vezes, tem medo do desconhecido. O fato de a gente não saber o que vai acontecer, o que nos espera é que traz essa sensação de medo. Por mais que a suposta vulnerabilidade que você acha que tem Esteja associada a uma sensação de medo A primeira coisa que você deve se perguntar é Eu tenho medo de quê? A partir do momento que você se faz essa pergunta E que você inicia um processo de descobrimento Do que te causa medo Esse desconhecido, esse elemento desconhecido do medo Que te causa medo, ele começa a desaparecer a segunda questão é você perguntar a si mesmo por que você tem medo. Quando a gente se pergunta o porquê, nós começamos a perceber quais são os nossos valores que estão em jogo no momento em que o medo acontece. Portanto, é muito importante que todos nós entendamos que vulnerabilidade e medo são duas coisas que andam muito associadas. Então, como é que eu lido com as minhas vulnerabilidades e com o medo que está associado às vulnerabilidades que eu acho que tenho? Eu já dei a primeira resposta. Busque autoconhecimento. A partir do momento que a gente conhece o que está acontecendo dentro da gente, fora da gente, o medo começa a ceder lugar para a coragem. Quanto mais conhecimento se tem, mais o medo desaparece e mais a coragem surge para que a gente enfrente as situações que a gente acha que nos traz vulnerabilidade. A segunda ação que pode trazer um sucesso muito grande em relação ao medo que nós enfrentamos diante das nossas vulnerabilidades, diante do reconhecimento das vulnerabilidades que nós supomos que temos, é o enfrentamento. A partir do momento que a gente identifica os medos, que a gente identifica as nossas vulnerabilidades, fazer enfrentamentos tem um sucesso considerável em eliminar essas vulnerabilidades, em eliminar o medo associado a essas vulnerabilidades. E eu vou dar pra vocês um exemplo prático disso. Pra mim, falar em público traz um desafio gigantesco. Eu sim acredito que uma das minhas grandes vulnerabilidades é a minha dificuldade em não conseguir falar apropriadamente diante de uma câmera. Então, de três meses pra cá, uma das decisões que eu tomei, uma das ações que eu tomei no sentido de combater essa vulnerabilidade e combater esse medo foi justamente enfrentá-lo. Em primeiro lugar, conhecer as questões que estão relacionadas com falar em público. O que que eu posso aprender que facilitará o meu processo de falar em público? O que que eu posso aprender? Qual o conhecimento que eu posso adquirir para que o processo de falar em público, gravar vídeos como esse que eu estou fazendo para vocês agora? O que que eu posso conhecer a mais que pode facilitar esse processo? E em segundo, de fato, executá-lo. Por que não criar um canal no YouTube com vídeos sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano, assuntos que estão totalmente relacionados com o livro que eu publiquei no início de 2020, no início desse ano. Então, sim, fazer esses vídeos traz um desafio enorme para mim, traz muita ansiedade. Só que, eu não tenho mais vergonha dessa vulnerabilidade. Eu não tenho mais vergonha de enfrentá-la. O medo, ele deixou de ser inibidor. O medo, ele deixou de ser paralisante, eu tomei uma ação a respeito disso claro, foi uma ação pensada é uma ação calculada, uma ação baseada em planejamento mas não obstante, uma ação uma ação na direção de fazer semanalmente vídeos para vocês de um assunto que eu particularmente acredito que domino um conteúdo que eu posso entregar para vocês, que está dentro das minhas capacidades, mas que talvez por causa da minha inibição e da minha dificuldade de falar em público eu não tenha feito antes então esse enfrentamento esse conhecimento aliado ao enfrentamento faz com que a gente saia da nossa zona de conforto e a gente consiga enfrentar essas vulnerabilidades de peito aberto mas eu só vim operacionalizar a gravação de vídeos semanais de três meses para cá e o que eu quero dizer a vocês com isso é que para você se aperfeiçoar para você vencer o seu medo e para você dar a si mesmo a oportunidade de crescer você tem que fazer não existe outra forma de aprender com os seus erros então eu particularmente me sinto me sinto muito feliz quando eu vejo os vídeos que eu gravei para esse mesmo canal dois meses atrás eu tenho aprendido tanto eu posso não estar fazendo para vocês nesse exato momento um vídeo perfeito um vídeo com tudo aquilo que eu imagino ser possível fazer, mas eu estou fazendo esse vídeo, eu estou aprendendo com ele, eu estou aprendendo a falar na frente de uma câmera, eu estou aprendendo a editar vídeos e com isso eu estou dando mais um passo, eu estou subindo mais um degrau na minha evolução. E o que eu sugiro para você é exatamente isso. De... A você mesmo a oportunidade de aprender com os erros, de aprender com suas vulnerabilidades e de aprender com seu medo. Mas não se esqueça, não tenha vergonha das suas vulnerabilidades. Abrace-as. É exatamente onde está a sua vulnerabilidade, que está o seu aprendizado e a sua evolução. É para lá que você deve ir. É exatamente de lá que você tirará o conhecimento necessário para que você dê o próximo passo na sua vida. Se você gostou desse conteúdo, deixa teu like, faz o teu comentário aí embaixo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você receba toda semana vídeos sobre desenvolvimento pessoal, profissional e humano. Para finalizar, eu quero deixar a recomendação para vocês de três livros, dois dos quais eu acho que tem relação direta com o conteúdo desse vídeo. São da Brené Brown. O primeiro deles é A Coragem de Ser Imperfeito. O segundo deles é Mais Forte Do Que Nunca. E o terceiro livro, ele não tem muito a ver com a vulnerabilidade e o medo, mas ele tem a ver com um assunto que está, de certa forma, relacionado com o tema, que é propósito. Eu recebi esse livro, na verdade, eu tomei conhecimento desse livro indiretamente através de uma das pessoas, que nos palestrantes que eu mais admiro hoje, que é o Simon Sinek, e numa das palestras, num dos eventos online que ele fez, ele disse que estava muito interessado em ler esse livro, que é um livro de Viktor Frankl, Yes to Life. Para quem não conhece Viktor Frankl, Viktor Frankl, ele é basicamente o pai da logoterapia E ele foi, ficou preso durante um bom tempo Num campo de concentração Ele foi liberado, se eu não me engano Por volta de 1944, 1945 No fim da Segunda Guerra Mundial E logo que ele saiu do campo de concentração Cerca de seis a nove meses depois Ele começou a dar uma série de palestras Sobre a experiência que ele teve O primeiro livro que ele escreveu baseado nas palestras que ele deu, foi exatamente esse livro, Yes to Life. Só que esse livro, ele não tinha versão em inglês até pouco tempo atrás. Ele só tinha versão em alemão, se eu não me engano. Ele foi recentemente publicado em inglês e ele tem disponível na Amazon. E, como sempre, para todos vocês, eu vou deixar aqui embaixo na descrição todas as referências de todos os livros e pesquisas que eu usei para fazer esse vídeo para vocês. Então é isso, gente. Até a próxima semana. Um grande abraço e um beijo de acordo com a pertinência. Tchau, tchau!